Olá, deck ADEC TV Hoje nós estamos aqui No quadro sinergia Eu tô invadindo o quadro é A primeira vez que eu faço aqui no carro Geralmente quem faz é o pastor Gilberto É o pastor Eliseu tô aqui com a Amandinha ah, Faz o senhor, pessoal faz o senhor e com o Vitor E aí, gente, tudo bem? E com a Dani que está escondida atrás <risos> E nós vamos conversar um pouquinho com esses jovens. Uhum. Vitor, não é fonte de educação, mas eu vou perguntar com quantos anos você está? Eu estou com 17 anos. Só, Ai, só. só 17? <risos> <risos> Amanda, e você? Eu tenho 20. 20 anos. Uhum. Amanda e Vitor, e nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre ensino médio e Enem. Eu também. <risos> ensino médio e Enem. Uhum. Eu passei pelo Ensino Médico, pelo Enem, tem pouco tempo. Né? Eu acredito. Eu, não crise. eu acredito. <risos> Na minha época eu tinha Enem, você acredita, Amanda? É, começou, foi em 2001, 2002? 2001, era um pouquinho diferente. É, né? Era, é. né? Ele tinha que somar, ainda fazia o vestibular. Ah. É, tinha alguma coisa assim. <risos> eu lembro que eu fiz. E... Me conta uma coisa. Esse ano o ENEM surpreendeu um pouquinho, né? Surpreendeu. Eu não fiz o ENEM, né? Eu sou, eu sou professora, eu fico mais de fora. Mas eu, eu vi meus alunos falando que a a mãe bem te diferente. só 21 anos, gente. Ela já é professora. É, eu eu sou professor. professora de, de língua portuguesa, né, de literatura. Eu sou formada em Letras, então eu dou aula de literatura, vejo alguma coisa de redação, de língua portuguesa. Então, assim, na nossa área foi uma surpresa muito grande, mas tam, ao mesmo tempo foi bacana. Foi bacana. Tarde. Amanda, você está dando aula para ensino médio? Né? Eu dou aula para o ensino médio e tenho algumas aulinhas é, particulares, né? Para as é, Mas principalmente no ensino médio. E, Vitor, você está no ensino médio? Isso, formei esse ano. como formei você ano. Agora é a faculdade. Faculdade, pensa na faculdade agora. Uhum. Próximo é. passo. Próximo passo. <risos> e como conciliar tudo? Amanda? Ai, foi... foi difícil, né? Eu, eu lembro de sair do ensino médio, eu, eu saí exausta, não sei se é, Victor, mas eu saí exausta de, de vestibular, da gente pensar nisso tudo. Porque a gente não só né tá tem nota, tem escola para lidar, mas vai chegando no ensino médio, a gente vai começando a ter uma pressão, e às vezes não é nem pressão dos outros, né, Vitor? A gente coloca sobre a gente mesmo, eu vejo isso nos meus alunos. É, são, as famílias são completamente é, tranquilas com eles passando ou não, mas é uma pressão que eles se colocam e aí vai chegando uma exaustão e aí tem que combater isso. É você difícil. tentar prestar atenção em tudo, dar tá conta de tudo, mas tá cansado o tempo inteiro, então... É difícil. é difícil. Mas quando a gente fala assim, por que você acha que vem com aquela pressão que você já tem que sair? Já sabendo o que você vai fazer, é. tipo, você escolhendo a sua profissão, você acha uhum. que é isso? Exatamente, eu acho que, assim, um, foi um ano meio atípico, né? Na pandemia em si, e muitas pessoas já não perderam a, o seu foco no, no que fazer E aí acaba que a pressão vindo do, de si mesmo, né? Do que, que eu vou fazer, uhum. do, do país do jeito que tá, qual profissão vou, vou me adaptar melhor eu acho que isso prejudica muito, no, prejudicou muito, né? Pra fazer esses vestibulares aí. E, e Vitor, você já sabia mais ou menos o que você queria? Não, não. Não? Ainda tô na escolha ainda. É tá na escolha? <risos> Só fez o, o Enem. Só fiz o Enem. A nota já saiu esse ano? Não, então? ainda não. Ainda não? Mas dá pra. Hoje é gente. A cidade tá linda, né? eu então, Tô tá desviando o assunto só um minutinho, tá? Tá, tá linda, né? Não sei Estamos se vai só... dar pra ver alguma coisa, não, não. mas tá linda, né? Estamos parecendo gramado. Estamos parecendo gramado. <risos> mas tá na escolha, Vitor? Tá Na escolha. Tá na escolha. Gente, é uma pressão mesmo, né? Como você, você fez? Você sabia? Quando você Foi. terminou isso no momento, você sabia o que, que sabia. fazer? Eu sabia. Eu sabia. Sabia, mas eu já tinha mudado muito até lá, mas quando eu terminei, eu sabia. Eu, eu, eu sou formada em Direito, eu sou um bacharel em Direito. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de.. Né, nessa área mesmo. Aí eu já eu entrei na faculdade. E fiz, né? Fiz direito. Mas é porque eu gostava, eu gosto eu eu de literatura, eu gosto de ler. E... É um curso que precisa, né? É o curso que precisa, então estava dentro do que eu né do que eu gostava mas eu já sabia que ia ser, que ia ser nessa área ainda penso em ainda fazer teologia talvez história que eu gosto um pouquinho mas isso isso é agora só para mim mesmo para aumentar meu conhecimento e você Amanda você já sabia até metade do ensino médio a vida criança desde criança eu falava que eu queria ser médica você médica você pediatra você médica você pediatra e aí eu cheguei no meio do ensino médio eu lembro que a gente fez uma viagem pra uma amostra de profissões em Ouro Preto. E aí eu cheguei à fila pra entrar na, na Faculdade de Medicina pra conhecer, o curso tava enorme. E eu já, minha mãe é professora de, de língua portuguesa, eu falei, ah, vou no, no prédio de letras. Fiquei até com a Ana Lídia. E aí cheguei lá e fiquei assim, ah, tô... mãe chorei. Falei, ah, Jesus, esse é isso aqui que eu quero. Eu voltei chorando chora. Eu lembro que eu, eu mandei mensagem pra a Líder dos Jovens, falei, eu troquei, eu não quero fazer medicina mais. <risos> É, Vitor, um na extremidade e outro na outra, é, eu, né? também, <risos> assim, letra, eu também, pra <risos> letra, E aí fiquei nisso, e... coloquei isso em mente, minha mãe desesperou, né? Amor, você vai dar aula, você vai passar as dificuldades que eu passei. Mas eu acho que assim, foi, não foi uma coisa só de gosto. O senhor foi me, me, me guiando de uma maneira tão grande, assim, tão. É, é, inexplicável. Porque deu certo, eu fiz, fiz formei esse ano, já, já trabalho, já tô fazendo pós-graduação, então, assim. Você ainda tá em escola, trabalha como trabalhando em escola. Você falou comigo que pretende ser até doutorado. Eu quero, em nome de Jesus, ser doutora. Em nome de Jesus. Vitor, e você? Acho que todo mundo, quase, quase todo, todo, todo mundo. mundo. Não vou, né? Generalizar, mas acho que quase todo mundo já quis fazer medicina alguma... em algum momento. Em algum momento, você já, Vitor? Eu não. <risos> eu, cara, eu nunca parei para raciocinar assim não, sabe? Desde, desde mais novo, assim, eu nunca fui muito, muito. como é que eu posso dizer? Muito focado em questão dos estudos de faculdade. Sempre queria viver um momento assim. E aí acabou que chegou e se que era a, a tomada de decisão passou muito rápido por causa da pandemia. Uhum. E eu aí fiquei meio perdido, fiquei meio desorientado, mas.. Foram dois fiquei anos, bem. né? Fiquei dois anos. É, peguei o segundo e terceiro ano tudo na pandemia, uhum. é, online. E aí meio que me desorientou e aí Deus está agora me direcionando para um lado que eu ainda não sei o que ele quer, mas. Então é para cumprir, né? E, e você fala para um lado profissional ou, ou mais. Sim, mas não para um lado de estudo em si, sabe? Uhum. Mas é em questão de espiritualidade mesmo. Uhum. Ah, isso é muito bom. E antes de voltar no assunto do Enem, que eu ainda quero falar com vocês, né, de toda a sua experiência. Esse ano. E, e quando vocês que são mais jovens falam assim. Dessa experiência espiritual, você falou a mesma coisa, Deus me levou para outro lado, aí você está falando, Deus também tá levou, Vitor, Deus já está me direcionando né, para outro lado. O que, que quer dizer isso, Amanda? Para as pessoas entenderem que às vezes as pessoas uhum. pensam assim, será que estão espiritualizando tudo? Não, não é que a gente deixa deuses. Religiosidade. Religiosidade Eu acho que vai ser muito parecido com o que o Vitor tem para falar, mas é uma. Uma vez que a gente começa a entender quem a gente é em Deus as, as coisas que a gente vai fazer na vida Elas vão se alinhando Quando a gente começa a entender O que é ser cristão o que é, que é, é qual o nosso papel na igreja Para servir, qual que é o nosso papel servindo as pessoas Qual que é o nosso papel dentro do corpo de Cristo é, Essas ideias que nós colocamos Que outras pessoas colocaram Isso vai mudando, a gente vai clareando isso né? O Espírito Santo vai testificando E vai organizando essas, essas gavetinhas, então a gente começa a entender melhor, né? No, no, talvez aconteça de Deus usar alguém falar, você vai ser isso, mas às vezes não é necessário, a gente vai tendo essa, esse discernimento, e é muito lindo ter isso, essa, essa, desenvolver essa maturidade, então não é que a gente, ah, eu estou só esperando Deus, na hora que Deus mandar, na hora que, você, que é não sei não é senão, só vou pisar isso aqui, se Deus mandar, se Deus falar, se Deus revelar, não, a gente tem, né? O Espírito Santo é nosso amigo, né? não é assim a funciona, funciona não, não, não, não, A gente não tem braço de <risos> cruzado não. A gente vai... Exatamente. Né, a gente vai trabalhando, a gente vai, vai trabalhando em nós mesmos. A gente vai conhecendo a palavra. Uma vez que a gente conhece a palavra, a gente vai sendo mudado, né? Vai sendo moldado por isso. E é, é, in, é inevitável a gente descobrir essas, essas outras áreas da nossa vida. que o Evangelho pega todas as áreas da vida, não só uma e eu vejo que é, o, o propósito de Deus ele tem uma vida pra gente é, tem uma vida escondida em, em Jesus pra gente e quando a gente passa a buscá-lo e, e passa a acessar esse lugar ele mostra coisas que assim direciona você para um lado diferente talvez testifica é, você, você quer, um, quer, um, quer muito é, fazer, fazer um o curso, curso de, de medicina, medicina e aí é que não é esse mesmo, só é para você para mas, você, mas às vezes, vezes ele é. leva para um outro lado uhum. e eu creio que é assim é assim, ele vai direcionando né se a gente tiver com os ouvidos abertos ao Espírito Santo ele vai direcionando aí dá aquela paz, né? né Vitor Amanda? é, é uma, uma palavra que a minha mãe falou comigo desde o ensino médio que ficou guardado no meu coração no versículo que a paz de Cristo tem que ser árbitro do, dos nossos corações, guia dos nossos corações. Então, uma vez que você sentiu paz, não um, precisa um, de grandes, grande mover de alguém colocar amor na minha cabeça. Não, eu estou em paz, eu sei que o Espírito Santo quer. Não tem ansiedade, né? Uhum. E, e, e, e é fácil sentir essa paz. Uhum. Porque fácil assim, não tem como confundir é verdade, essa paz. Não é como nenhuma outra. Né? Paz enganosa, o que a gente acha. Que então. a gente acha. É.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 Como experiência? Eu fiz no segundo ano como experiência, esse ano pra valer. <risos> e qual viu diferença, grau de dificuldade? Olha, eu, eu reparei que dificultou um pouco mais. É, eu não sei porque realmente por essa pressão ter me pegado de não ser mais experiência, mas eu acho que dificultou um pouco mais as, as disciplinas, as matemática, português, eu acho que complicou um pouco mais. Complicou um pouco mais? Sim. Você acha que é, talvez tenha complicado por causa da pandemia? Também, porque realmente esse estudo online não foi muito... É, realmente estudado é em si. Né? Não foi realmente estudado. Muitas pessoas deixaram, abriram mão dos estudos. Hum. Muitos né, deixaram e, e não focaram muito. E eu creio que isso prejudicou, porque junta a pressão de querer fazer algo para a faculdade. E ir bem no Enem. E não. E não, tem... não, não estudar direito, sabe? Uhum. Com, essa, com essa pandemia, prejudicou bastante. Uhum. A Amanda, e você percebeu essa diferença como professora dos alunos? É. Eu, eu... Talvez eu tenha. Eu, eu falo em um momento mais diferente, porque você estudou em escola pública, Vitor. Isso. Então. isso. É, eu, aula, eu ganhei aula em escola particular. Então, foi um, um ensino mais intensivo, né? Que eu, eu acompanhei os testes da escola pública. É, e aí, o da escola. Tem essa cobrança, é claro que tem. Mas de escola privada, né? Tem pai pagando em cima. <risos> aí é um pouco é, maior. Mas, assim, né, no, no conteúdo. Eu, eu penso que os meninos... A gente, o conteúdo foi passado, mas eu penso que ele não foi tão aprendido Porque não importa qual seja né, o seu contexto, se ainda está na pandemia ainda eu, Os meus alunos sofreram perdas, eu tive alunos que perderam pais e mães, né? Então fazer isso tudo, fazer toda essa pressão que já é muito grande, que já, já quebra a gente, já machuca a gente Viver tudo isso, ver esse tanto de gente né, morrendo com uma coisa que a gente não esperava nunca. Então, é, foi, foi muito maçante para eles. Interferiu muito. E aí, o Enem, esse ano, ele trouxe. Eu percebi que, principalmente pela redação, que é a minha, a minha parte mais. que eu, eu prestei mais atenção, o tema foi muito longe né, do, do, que do que os jovens <risos> estão acostumados, né, do que a gente está é acostumado a discutir. É, foi um tema que a gente até tratou lá na, na escola em que eu trabalho com os meninos, mas mesmo assim é um tema muito diferente. Eu ouvi de alunos como assim, eu não fiz o, o tema quando a professora deu, porque eu achei um número muito baixo, eu achei que não tinha chance nenhuma de cair. De cair. <risos> é, então foi, foi um tema, eu falei isso com os meus alunos, foi um tema muito longe foi a, da realidade deles. A invisibilidade? É, é um o... tema que falou sobre registro civil, civil. Né, Sobre pessoas que não têm CPF, que não têm identidade, que não estão registrada civilmente no Brasil. E a gente acha que isso hoje até não, nem era para existir. E, e, tem, e é muito, né, gente? É muito né, importante. Gente? E tem gente que não tem. Talvez não seja a realidade nossa aqui de Caratinga, uhum. mas no interior, né? Não, nas nossas, nossas cidades, nos nossos distritos, distritos, eu tenho colegas que trabalham em distritos e eles falam que chega lá é, aluno no ensino médio que tem só a, a Certificado de nascimento, né? É, certificado Certificado de nascimento. Nascimento. Só tem isso. Não tem CPF, porque acha que CPF só, pode, só é pra fazer quando for trabalhar. Então, não tem nem identidade. Não tem, nem não tem identidade. Não tem acesso a essas coisas. Né? Então, é, é uma bolha, talvez, pra gente. Porque a gente tá numa cidade, mesmo que não seja muito grande. Mas eu, eu penso que o governo quis fazer isso. Trazer pro, pro jovem... É, Essa é a importância. Né? A importância disso. E de que isso acontece. Né? Na verdade, né, Vitor? Se você não tem o seu registro civil hoje, é... você não é cidadão. Yes. Em termos, entre aspas, você não tem direito a nada, é, é, é como é. se você não existisse, isso. né? Isso e... trata invisibilidade. Invisibilidade, é, invisibilidade. é. é como é. se você não existisse. Eu... agora a gente tá falando como cidadão, hum, né? Hum. Como cidadão do mundo, cidadão, é. nesse caso, brasileira É como se você não existisse. É. E isso é muito importante, né? Apesar da gente achar que... Porque hoje... Não precisa, né? Se a pessoa não tem renda, ela não precisa nem, nem pagar, né? Uhum. Pra fazer. Não, ela pode pedir a, é a isenção. isenção. Isso, a taxa de isenção. Ela pode pedir a taxa de isenção. Foi difícil pra você falar desse tema, Vitor? Foi um pouco, por, pois é, realmente ninguém esperava um uhum. tema desse jeito. E.. Realmente eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na, no tanto de pessoa no Brasil que não tem uma certidão de nascimento, não tem um cadastro no, no Brasil, ou seja, elas são invisíveis no, no, pro governo, uhum. entendeu? E aí eu fui pra, parar pra pensar nisso, cara, realmente, não, isso é muito importante, faz parte do cidadão, pra se tornar um cidadão. Faz de, parte. Uhum. e as informações, né? muitas pessoas não, não chegam a ter essa informação porque antes era pago, mas agora não é pago uhum. e aí muitas pessoas ainda não têm essa informação e vivem como se não precisasse é. E é tão importante, né? não só para o jovem, mas para o jovem cristão ele participar dessas questões de cidadania, ele participar, ele ser um cidadão. Né? A, gente tem essa, a gente tem essa ideia de que ah, eu, eu, a gente pode votar a partir dos 16, dos 16. mas eu mesmo fui muito falha com isso. Eu fiz meu título de eleitor com 18. Eu não uhum. votei antes. Eu estava eu, eu ansiosa para fazer 16 para poder votar. Ah, Na minha eu época, não... é, eu, eu sempre gostei de políticas. <risos> eu não sei por quê. Nós somos muito falhos hoje com a, com a educação. Nesse sentido de, de inserir, inserir o jovem no ensino médio, é, prepará-lo para ser um adulto Porque a gente, infelizmente, o ensino médio hoje em dia é para prepará-lo para fazer vestibular em Enem yeah. A gente não está ensinando é, é triste isso, eu, eu dei aula de, de literatura, eu dou aula de literatura, eu falo sobre a escola literária, sobre a obra Gente, cai no Enem desse jeito Gente, vocês podem usar assim na redação É o tempo todo voltado para vestibular, para Enem uhum. né? Então, Só é triste a gente pensar que tem que ser isso que tem que ser ensinado porque é isso que está sendo cobrado. Então, é, é, é bom que a gente converse sobre isso, é bom que o, o aluno ele entenda que ele é um cidadão a partir dos 16, que ele tem responsabilidade civil, ele tem responsabilidade, ele tem direitos, ele Assume tem direitos. Uma, uma maturidade maior. Exatamente. Assumir sua maturidade. E entender o que, vo, que você é um cidadão no seu país é entender melhor a cidadania Do céu. Do céu. Se você entende que você tem direitos e deveres aqui, você não pode fazer o que você quer, a hora que você quer, porque você não pode ser preso ainda. Entende? Né? Ter essa responsabilidade também te, te mostra melhor o que, que você é dentro, dentro do céu como cidadão. Você não pode ser preso, mas acontece outras coisas. Né, você, você não é preso. Só a sua palavra é diferente, é, você é detido. É detido. Mas aí é. Né? é enfim. É, enfim, né? Mas como cidadão do céu. A partir do momento que a gente tem um pouquinho de entendimento, uhum. nós somos cobrados também, não somos? Certamente. É uma cobrança e aí é muito bacana quando a gente começa a ter maturidade espiritual, porque a gente entende né, que antes eu entendi, eu achava que o Antigo Testamento, por exemplo, era muito mais rígido. Quando a gente entende que a graça, é, se eu pensar, eu, eu peco, né? Se eu pensar no pecado, eu peco, eu já começo a me tornar uma cidadã terrena muito melhor. Então, se eu sou uma jovem e eu, eu entendo o que é pecado, eu entendo que o Espírito Santo ele se chateia comigo quando eu, eu, eu ajo, eu, eu tomo atitudes que são corruptas, né? Eu, eu vi alunos com essa questão de cota em corrupção, gente. Fazendo em corrupção né? De, de tentar saudar e não sei o quê. Quando eu sou cristão eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso porque eu não sou capaz de, de chatear o Espírito Santo dessa maneira. Né? Você não, realmente, é... Isso é muito bom, né, Vitor, essa consciência, né? Sim, aí nós vemos que vida espiritual e secular não, não se separa. Não se separa. Não se separa. Você falou, acho que você resumiu tudo. <risos> vida espiritual e secular não Exatamente. se separa. Aquilo que a, a Amanda falou, né, Vitor, que... Né, a gente acha, lendo o Antigo Testamento, a gente acha que ele era muito mais isso. Não, lá você tinha que seguir a lei, era o que a lei falava, né? Aqui, na graça, né, na, na dispensação da graça, só de pensar no, em fazer errado, uhum. você já está Exatamente. pecando. Uhum. Gente, eu encerro por aqui, vou deixar a Amanda <risos> e o Vitor, despedir de vocês. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo ADEC. Pessoal, um abraço para quem for fazer o Enem nos próximos anos. Fique em paz, né? Ora, tenha discernimento com o Espírito Santo, vai dar tudo certo. Um abraço. Estudem. <risos> Estudem. Valeu, gente. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria venho estar aqui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 Adorar é o meu prazer, minha força vem do Senhor e nada pode calar. Oh